Neste vídeo, veremos como é possível caracterizar o conjunto de derivações associados a um sistema arbitrário de dedução natural. Veremos como fazer isso usando as regras envolvendo a manipulação de sequentes. Nos exemplos que abordaremos aqui, os sequentes são formulados em set formula. Quer dizer que eles têm um conjunto de fórmulas do lado esquerdo e uma fórmula do lado direito do símbolo de sequente. Os sistemas dedutivos que vamos abordar aqui, têm dois tipos de regras. As chamadas regras estruturais, que não envolvem nenhum objeto específico da linguagem, e as chamadas regras lógicas, que dizem respeito à determinação do significado dos símbolos lógicos dessas linguagens. Esse significado é dado através de regras de introdução e eliminação, em geral. Bom, pelo menos é assim se se trata de um sistema de dedução natural. Se você já viu o sistema de dedução natural para a lógica proposicional intuicionista ou para a lógica proposicional clássica, você já terá visto que cada um dos conectivos vem caracterizado por certas regras de introdução e eliminação. No entanto, alguns conectivos possuem mais de uma regra de introdução ou mais de uma regra de eliminação, ou mesmo nenhuma regra de um desses tipos. Como, por exemplo, o coletivo nulário Top, que só tem uma regra de introdução e nenhuma regra de eliminação. Ou o Bottom, que está só associado a regras de eliminação e nenhuma regra de introdução. O mais importante aqui, contudo, para além de sistemas de dedução natural particulares, é observarmos quais são as suas regras estruturais. Para todos os sistemas que aqui abordaremos, iremos considerar que estão presentes três tipos de regras estruturais. Para essas regras, eu usarei os nomes M, R e T. Elas recebem outros nomes na literatura, contudo. A saber, a regra M é por vezes chamada de regra de enfraquecimento ou de diluição. O motivo é que o contexto de entrada dessa regra é enfraquecido ou diluído no sentido de que novas premissas são acrescentadas no seu antecedente. A regra R é reconhecida como sequente inicial. Trata-se de uma regra axiomática, não há sequente de entrada, apenas um sequente de saída, sequente esse no qual a mesma fórmula se repete à esquerda e à direita. Finalmente, a regra T é conhecida universalmente como regra do corte. O motivo é o fato de que uma certa fórmula FI que aparece no contexto em um dos sequentes e aparece do lado direito no outro sequente é cortada quando passamos de cima para baixo. No sequente final só aparece o contexto, γ e a fórmula ψ. Algumas observações sobre essas regras. A regra do enfraquecimento, da diluição em particular, para a maior parte dos temas da literatura e também para aqueles que vamos abordar aqui, podem ser restritas a formulações em que os contextos γ e δ são ambos conjuntos finitos de fórmulas. O mesmo vale para a regra do corte. Nessa regra também, o contexto γ pode normalmente ser assumido como um contexto finito, um número finito de fórmulas. É o que faremos aqui. Finalmente, no sequente inicial, a fórmula Φ frequentemente é restrita a fórmulas atômicas. Eu não farei aqui essa restrição. Dado, portanto, o conjunto de regras estruturais que é partilhado por todos os sistemas de dedução natural e o conjunto de regras lógicas que é particular para cada um desses sistemas, podemos usar esse conjunto de regras para definir um certo conjunto o conjunto de todas as derivações do sistema de dedução natural sobre o qual estamos falando. Esse é um conjunto indutivamente definido. A ideia é de que ele seja fechado sob todas as regras estruturais e lógicas. Pensando na construção bottom-up dos conjuntos indutivamente definidos, o que temos aqui é, inicialmente, um conjunto de sequências iniciais que é estendido pela aplicação das regras estruturais e lógicas do sistema em questão. O conjunto das derivações é o ponto fixo dessa construção. Cada um dos elementos desse conjunto é chamado de derivação. Cada uma dessas derivações tem uma raiz. Nós vamos chamar a raiz dessa derivação de sequente derivável no nosso sistema. Portanto, esse conjunto define simultaneamente todas as derivações e todos os sequentes deriváveis no nosso sistema de dedução natural NAT.